Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e esse é o Ontem nos Cinemas. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro unboxing de filmes de terror. É a coleção Slashers Volume 4, lançado pela Versace Home Video. Bora lá! subgêneros do terror é o slasher onde sempre tem um assassino psicopata matando todo mundo geralmente ele usa uma máscara ou algum tipo de fantasia você tenta desvendar a identidade dele, a protagonista tenta fugir o filme inteiro e as cenas de morte são muito bem gráficas, com direito a muitas tripas, sangue e gritaria Muitas vezes, ou em quase todos os casos, são produções de baixo orçamento mesmo, mas que fazem um sucesso enorme de público e bilheteria, possibilitando filmagem de várias sequências, como em Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e, claro, Massacre da Serra Elétrica. Na época das videolocadoras, além dos lançamentos, um gênero que o pessoal procurava muito era o terror. Agora, fitas de terror são disputadas a tapas por colecionadores como eu, como você, que desejam colocar nas prateleiras verdadeiros tesouros recheados de sangue. Prepare a pipoca! Tranque bem as portas, ignore qualquer barulho na rua, porque a matança vai começar. Chegou mais uma coleção de clássicos e raridades do gênero. Lançado pela Versátil Home Video, a coleção Slashers traz quatro filmes em versões restauradas, totalmente sem cortes, além de muitos extras, e como se não bastasse quatro cartas exclusivos, com a arte do pôster original de cada filme da coleção. No disco 1, um, temos A Comunhão, de 1976, dirigido por Alfred Soule, que também é diretor, designer de produção, escritor e produtor. E estrelado por Brooke Shields, estreando no cinema, que depois atuaria em A Lagoa Azul, um clássico da Sessão da Tarde. E Amor Sem Fim, aquele com a trilha sonora famosa, Elinda Miller, que participou de séries de TV como Lei e Ordem. Esse filme mostra uma menina sendo assassinada brutalmente durante a primeira comunhão na igreja. As suspeitas recaem sobre sua irmã, que tem um comportamento muito estranho. Com forte comentário social, esse é um dos melhores slashers de todos os tempos, segundo a revista americana Complex. E o filme A Iniciação, de 1984? do diretor de televisão Larry Stewart, com Vera Miles que participou de várias séries de TV, como Fugitivo, Bonanza, Assassinato por Escrito, entre outras. Clue Gallagher, que recentemente esteve em Piranha 3D 2, e Daphne Zuniga, do seriado Melrose Place e Modern Girls. A iniciação conta a história de uma jovem que está entrando em uma fraternidade feminina, sua iniciação será passar uma noite numa loja de departamentos bem escura. Só que um psicopata tem a mesma ideia. Esse é um slasher muito divertido e muito bem construído, com várias mortes bem elaboradas. Para quem gosta de sangue como eu, é um prato cheio. horário de visitas de 1982 dirigido pelo canadense Jean-Claude Lord e com Michael Ironside uma figurinha carimbada em milhares de filmes hollywoodianos, além de Lee Grant e Linda Pearl horário de visitas conta a história de uma apresentadora de TV que é internada em um hospital para se recuperar de um ataque de um psicopata mas o terror logo se instala no local Ótimo e injustamente esquecido slasher canadense, ambientado dentro de um hospital. No disco 2, temos O Trem do Terror, de 1980, dirigido por Roger Spotwood, de O Sexto Dia, aquele filme estrelado por Arnold Schwarzenegger. Com A Rainha do Grito, Jamie Lee Curtis, esse filme mostra os caras de uma irmandade que convidam os amigos para uma festa de Ano Novo dentro de um trem, sem saber que entre eles se esconde um terrível assassino. Clássico do slasher com a rainha do gênero. Como extras, inclui alguns especiais e os trailers dos filmes. Esse foi mais um unboxing aqui do canal Ontem nos Cinemas. Ajude esse canal a crescer. Inscreva-se, ative o sininho, dá um likezinho, me siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Quero encontrá-los no próximo. Tchau, até semana que vem, pessoal.